Oi! Bom, gente, hoje a gente traz dois participantes lindos e maravilhosos com uma tag. Que tag vai ser? Maquiagem, eu sei que eu tô vendo que eu vou acabar me enfiando nessa. Vai dar merda, vai! Gente, até lhe de hoje, eu vou falar uma palavra. Eu separei algumas palavras aqui de músicas e eles vão ter que acertar a música. Quem não acertar a música vai ter que passar um produto de maquiagem. E como que vai ser? Vamos supor que eu falei uma palavra de música e o Thiago acertou a música. Ele vai escolher um dos produtos que a gente tá aqui pra gente passar no Jones, tá bom? Vocês entenderam? Entendi. Nossa, entendi. Então tá. Galera, deixa muita sorte pra mim aí, que eu vou ter que ganhar isso daqui. Deixa pra mim também, porque, ó, primeiro foi torção mulher. Viu? Agora, maquiagem dessa vez não, né? Pelo amor <risos> de Deus. E, gente, e antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like. Deixa um comentário o que, que vocês querem que eu faça com eles aqui, tá? Pra ajudar a gente. Ativa o sininho de notificação e vamos lá. Estão prontos? Pronto eu não tô não, mas é. fazer o quê? Também não tô não. Não, Ó, não é preparado pra é isso. É muito aleatório, tá? Tem funk, tem sertanejo, tem tudo quanto é tipo de música. Vai ter a música do Homem-Aranha, não. Ainda Sandy Junior, né? Primeira música. Primeira... Você vai falar a palavra ou não vai falar a música. a música? Tem que cantar um pedacinho. Tem que cantar um pedacinho, tá? Senão não tá, senão não, não tá valendo. Estrutura. Estrutura? Ah, peraí, eu acho que essa, essa, essa, essa aí eu acho que eu tô lembrando do hein? Você é. mexeu com a minha estrutura. Não é, é aquela, eu acho que é música de igreja, tipo... Ó, é... oh, vou dar ah. uma dica, tá certo, tá? Tá certo, é... Aquela não do... é de igreja, é uma que música de estrutura. Como usa Não é? Tem que cantar a música até chegar na parte da estrutura. É, calma. Tá na ponta da língua, não vem. Não vem Ah, já sei. Não. Mexe com minha estrutura. Hahaha. <risos> é. tá certo. Não. Né? Mexe com a música do, do, do Coisa. Eu também tô Mexe, mexe com, me com, com minha estrutura. estrutura. Não. Sai todas as pernas. Não, não, não. não. É. não. não, não. Vagueu, não, é, não é. Então vai pra outra porque... É é só só tá... isso aí, isso Gente, tá... a primeira palavra o Jones acertou. Ele vai escolher um item de maquiagem pra mim passar no Thiago. Qual? Base, é blush, pó, rímel, batom, lip tint, sombra, lápis de olho. O que, que você quer? aí, rapaziada, ó. que eu vou escolher? ah Ó! Foda-o, não! Oh! Oh, não. Batãozinho, batãozinho! Oh. Vai ficar um o oh. vídeo inteiro de batom. Gente, ele escolheu um batom vermelho, né? Ele vai no Thiago. Ô, galera, torça aí, cara. vai passar certinho, tá aí. Deixa a boca pra parecer mesmo. E vai sair? Tem que parecer certinho. então tá ó. Calma aí, tchau. Caraca. Olha só <risos> mostra lá. <risos> Ai, que coisa linda. Nossa, que linda. <risos> Gente, vamos pra segunda palavra agora. Cara. Cara de pau. Eita amor. Cara de pau. É. Existe? Existe. Existe. Existe <risos> Tiago acertou Não era essa música que eu tinha escolhido Mas existe a você música Esse aqui então... de passar no bom? Esse é rímel Então agora o Tiago vai escolher o que eu vou passar no Johnny É um batomzinho bem pior, tá? Quero ver. Você foi ele que passou de mim? É Então eu passo o rosinha nele, Mas passa bem forte mesmo entendeu? Faz um biquinho Passa certo isso aí Mexe a boca. <risos> Olha lá! Nossa! Não, tá errado. <risos> oh, meu, que vermelho. Gente, eles estão ficando umas mocinhas Ai, lindas. Vamos para a terceira palavra agora. Implorei. Implorei, chorei, largado. Não. Implorei, chorei bem. Não. Implorei, chorei, largado. É. Eu, nossa, eu Gente, essa música tá no auge agora. Eu implorei... Eu implorei... Caramba, agora... Ah! Eu implorei pra voltar... Ihuuu! Vai Ouvi essa música ontem no teu carro. <risos> eu implorei pra voltar... Por que que canta? Bom, o Jones acertou. Acertei <risos> a música. O Jones acertou, agora ele vai escolher mais um item pra gente passar no Thiago. Tem, tem fã no aí? fala pra mim. Não vale. Tem blush, base, sombra. Passa, manda passar o batom do olho. Não. Lápis de cor. Eu quero eu quero passar um, um, um, um rímel na boca? Não. Não. Não rímel é... O que, que, que é rímel? Rímel é no cílios. Não, filho. Oh, vai ficar melecado tudo eu, eu. Gente, rímel. Mas é num só. Eu implorei. Vamos vale pra pra lá. lá. Se eu deixar no meu olho, passa certo. Passa bastante pra aparecer. Gente, Thiago, você ia ter uns um, um cílios enormes. Vai ficar maravilhoso. Eu vou ficar pressionado. Ah, mas eu acho que Rima não vai aparecer. Não, só? Não, tem que ser os dois. Então, não pode fechar o olho. Mão, só... só olha pra baixo. Olha lá. Que <risos> <risos> <risos> oh, merda, velho. de burro, de burro. O que eu... Vai, vai. Ai, eu não sei o que é a doceana, eu não tô <risos> aguentando. <vergonha. risos> eu vou sair assim pro painelão hoje. Vamos pra quarta palavra, a quarta <risos> música. Prepara. Prepara que agora Prepara. é o hora do show, show das Poderosas. Eu, eu comecei não, a cantar primeiro. Não, eu a gente começou a cantar não, junto. Não, não, não, não, não, não, não, tá acabado, a gente começou a cantar junto. Eu, ó, deixa eu falar, pra desempatar. Os dois acertou, então cada um vai escolher um item pro outro. Passar. Damos <risos> mesmo, Qual Qual Jones você escolhe pro Thiagão? Eu quero. Eu vou Lush escolher que eu pro. pro eu vou escolher o escolher... blush. O que é blush? Gente, o Jones <Johnny> escolheu blush. <risos> você te é passa no olho? Não, <risos> mas passa na rua no rosto, sim. Fica... Tá sabendo, hein? Não, mas... ah. eu, não eu tô sabendo porque eu já sei passando. <risos> uh, uh. Nossa Fazendo. Senhora! eu tô pra você um palhaço! Thiago! Que merda, acabou véio? com a sua eu credibilidade! Vou eu você não vai apoiar isso não! Chega ah. amor! Qual que você escolhe pro Jonas agora? Eu quero que você passe uma sombra bem forte nele! Nossa, sombra. eu não pensei nisso! Ah, pode tirar! Que, que cor O Thiago escolheu a corzinha roxa de sombra. Mas passa forte, Paulo. Fecha o olho. Meu Jesus amado. O que que tá acontecendo com vocês? Mas tá meio. Nossa, mano. Tá me estruturando, velho. Né? Passa na parte de baixo também, pra ficar legal. Sombra na parte de baixo? É, assim, ó. Tipo um. Olheira. Tipo olheira, assim, sabe? Não é pra ficar feio, vai é ficar bonito pra vocês dar uma voltinha depois. Nossa, aí você fala assim. Gente, o Johnny já passou a sombrinha dele Nossa. roxa e o Thiago já passou o blush dele. Thiago do céu, mano. Gente, tá é parecendo é uma menina. É pedido, <risos> é pedido, pedido, pedido, é pedido. pedido. <risos> é pedido, é pedido. <risos> é menina. Olha, moleque, é Ó, presta atenção. Essa é muito fácil. Vai. Eu quero ver quem vai falar primeiro. Implorei. Eu, implorei. eu implorei pra você voltar. voltar. Não, pra você voltar não. Pra você. Não, não voltar. é assim. Eu implorei pra não. voltar. Eu falei Ela pra mim. Mandou embora. É. Eu implorei pra você voltar. Vai! Mas não é. Ai, ah, é assim. Eu implorei pra então, você voltar. Quero é, não é? Eu implorei, é, pra, você eu implorei, eu implorei pra você voltar. Vai, fi, não tem, não tem, não tem. <risos> aqui, ó. Isso aqui é ó, você quer passar, não, é. É uma base, Sim. isso daí. Eu e passa no rosto inteiro? É. Então pode passar. mais. Gente, o Thiago acertou. E eu esqueci a esponjinha, então vou ter que passar com o pincel. Como que era é o, é o nome da música mesmo? Eu implorei pra voltar. Passa em tudo. Passa até na orelha ali. Põe sair né? Põe sai, isso aqui, né? Talvez sim, talvez não. Tem alguns maquiagens que são 24 horas, tá? Mas pode tá? passar bem forte. Tá? ai Tem... esse batom do Thiago eu 24 Exato, ah. é 24 horas. tá. vou limpar com o Tinder. Com <risos> álcool. Ah, pegou até no dente. Eu não sei. Meu olho tá tudo preto. Gente, tá ficando muito bonito. Se eu fosse assim, eu saia assim. vou ver a roupinha pra vocês, tá? Quem sabe se a galera aí gostar, o Johnny pode ser assim. Sim, mentira, se a galera gostar, <risos> deixa muito like aí, ó. O Thiago falou que sim que vai, vai entrar dentro do de mercado do mercado de maquiagem, tem preferência de saia longa. <risos> Olha, lá. Olha o resultado, <risos> zero. Eu não tô aguentando. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. foi ruim? Foi ótimo. Gente, última palavra. Vai lá. Quem acertar, vamos ver hein? quem vai sair mais bonitinho daqui. É muito fácil. Beija-flor. Beija-flor. Você foi e voltou. Não, nada a ver. Beija o quê? Beija-flor. Vou beija <risos> a beija-flor. Cai no céu, você não me conhece. Sai da minha vida. O sabor me esquece. <risos> Bom. Gente, o Johnny acertou a última palavra, então ele vai escolher o último item que ele o escolher. Eu quero saber, eu quero escolher uma coisa. Deixa eu ver como é que tá eu. tô <risos> vou bloquear, mas tá muito fraco. Então, o que, que tem aí? Passa para nós aí, tá isso? O que, que tem O que, que é isso aqui? Não, o que sei, sei, a já passou. Mesmo. O que, que é isso aqui? Tem sombra, lápis de olho, pó. Eu quero <coughs> uma sombra nele. Que cor? Ah, velho. Quero uma sombra no seu olho, porque. Para, velho. Vem combinar, Thiago, pra ficar bonito. Eu quero a sombra mais forte que você tiver é paleta. Ah, é mais forte que você tiver, mais forte que tem a branca ali. Veja legal que eu não, peguei não. a paleta só de sombra fluorescente. Nossa. Ó, pra combinar a cor dele com o cor dele, é claro, eu quero que você passe aqui nele, ó. Passa a branca. Uhum. Ó, escolheu o verde, tá? Vai ficar mais... Verde, azul, não sei como que é isso aqui. Vai ficar maravilhoso. Você tem coragem de dar uma voltinha assim? Nunca. Aqui ah, dentro <risos> eu tenho? Aqui ah, dentro eu <risos> <risos> Ah, tá dando você nesse negócio. Ai, lindo. Nossa, ia ficar uma beleza de cinderela. Olha aqui. <risos> o que seus pais iam pensar na hora que se vocês assim? Vixe, Maria, eu ia chegar em casa e ia me dar tanta cintada. Vixe, Maria. O negócio ia ser feio, hein, galera? Família é, do mãe. Jones, se a gente estiver vendo esse vídeo e ele não participar dos próximos, é porque ele eu Não, ele me levou. Mas não é isso que você tá pensando. Não, tá? é, aqui é só não chega, meu. Pra, <risos> <risos> Gente, então foi esse o vídeo de hoje Mas antes de tudo, antes de encerrar o vídeo Eu vou mostrar como que eles ficaram mais de pertinho tá? Gente, olha como o Thiago ficou Que bonitinho Vocês não torceram por mim hein? Dá um Sim. sorrisinho <risos> Johnny, mostra como que você ficou Olha só. Ai que lindo <risos> Baby, my friend <risos> Feio, galera. Feio, feio. Ficou muito bonitinho Gente, então foi esse o vídeo de hoje Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem mais ideia de mim fazer com os dois Deixa aí nos comentários, tá? Tchau!